Hey guys, how's it going? E agora a gente vai começar a nossa quarta aula de análise textual, análise desse trecho do filme Uma Noite Mais Que Louca, é um filme de comédia. Eu não sei se você assistiu o filme todo, eu super recomendo que você assista porque é muito comédia mesmo, com um tom meio, né? Você sabe. Enfim, não vou entrar em detalhes para você poder assistir realmente. É, e agora a nossa aula de análise textual, conforme eu falei, mais uma vez eu preciso reforçar. Para você fazer essa aula de análise textual, é extremamente importante que você tenha aplicado um método que eu ensino, que eu compartilho, de como você estudar com filmes, né? Porque, quantas vezes eu falo, né? É, você vai aprender inglês com filmes. Todo mundo acha que é uma mágica que vai acontecer. Você vai sentar e vai assistir o filme e, de repente, você vai aprender tudo que está lá no filme. Não é bem assim. Você tem que seguir um passo a passo, existem algumas estratégias, existem técnicas que realmente vão facilitar o seu aprendizado, a sua memorização. Né? Você vai aprender de uma forma muito melhor, muito mais divertida, mais simples, sem precisar ficar quebrando a cabeça usando o Anki, aplicativo para decorar, nada disso. É uma forma natural do seu cérebro aprender. Mas também não é só sentar e ficar assistindo. Então tem todo um passo a passo, uma metodologia por trás disso. Então é importante que você aplique esse método. Se você não sabe que método é esse, na descrição desse vídeo tem um link que te direciona para um vídeo em que eu explico detalhadamente como aplicar esse método. E aí você precisa conhecer, conhecer esse método e aplicar no trecho do filme que a gente vai fazer análise textual. Se você não assistiu o trecho do filme, aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, também tem um link que te, que te direciona para esse trecho do filme, que está lá já separado o trecho certinho, com legenda em inglês, legenda em português, sem legenda. Então é só basicamente você assistir, legenda 100% correta, é, corrigida, conferida realmente, é, para ver se está 100% correto, para facilitar o seu aprendizado. Porque também nada adianta você assistir e a legenda estar errada, como acontece às vezes quando você vai assistir Netflix ou algum filme. Então é revisado esse conteúdo para você. E antes de dar continuidade, eu já preciso te perguntar se você já está inscrito no canal? Você não tá tá esperando o quê? Vai lá, se inscreva rapidinho. Se inscreva no canal, clique no botão do ativar sininho, porque assim você vai receber sempre em primeira mão todas as aulas que eu postar aqui, OK? Tô contando com você. Então vamos começar aqui nossa aula de análise textual. Bem, aqui a gente já começa com um ponto de gramática, que aí eu quis trazer esse ponto aqui, que ele é um pouquinho mais avançado, que é you've, you've, you've ever read. Se você ouviu bem, você percebeu que ele quase não falou you've, you've. Né? Ele juntou bastante essa, essa frase aí, e aí ficou com um som, um som um pouquinho diferente. Se fosse falar assim aberto, como normalmente um brasileiro fala, seria you've ever read. Ele falou meio juntado lá as palavras, o que a gente chama de connected speech ou link, tá? E é por isso que às vezes o som fica um pouquinho diferente. Mas eu quero chamar sua atenção aqui é para esse you've, que nada mais é, mais é do que you have. O que a gente tem nessa frase aqui, you have ever read, é o nosso famoso present perfect. É a nossa estrutura de present perfect. Se você não conhece essa estrutura, se você não sabe o que é isso, eu vou te recomendar o seguinte, porque é um dos conteúdos mais importantes do inglês e mais avançado. Não é nem que é avançado, ele é muito usado, mas que muito aluno fica na dúvida. Você vai fazer o seguinte, terminando essa aula aqui, você vai lá na minha playlist chamada Aulas Completas ou Curso de Gramática Essencial, não sei como é que vai estar aí o nome quando você estiver assistindo. E você vai procurar Presence Perfect, acho que é a aula 34, 35, alguma coisa assim. E lá tem detalhado exatamente como que é a estrutura do present Perfect, quando que você usa, como você usa, por que que você usa. Vai ter, é, é, eu vou estar te ensinando a construir frases afirmativas, interrogativas, negativos. Tem exercício, tem PDF, tem MP3, tem um monte de coisa para você poder baixar e realmente se certificar você está aprendendo. Então, corre lá assim que terminar essa aula para você poder fortalecer mais. Então, aqui eu só vou te mostrar a aula de análise se é isso. para te mostrar, te apresentar o conteúdo. E aí você sempre complementa com essas aulas que eu tenho extras aqui para poder, uma aula, começar com a outra. Então, aqui o que eu tenho é essa estrutura de present perfect. Como é que eu construo isso? Você vai ter a pessoa, que no caso é o you. Você vai ter o have ou has, vai depender da pessoa. Se for he, she, it, eu uso has. Se for I, you, we, and they, eu uso have. E depois, eu tenho o verbo no particípio, no particípio. Bem, o verbo aqui é o verbo to read, que é ler, só que ele é um verbo irregular. Todas as vezes, quando você está trabalhando com um verbo irregular, você não tem uma regra. Ah, é, quando joga o verbo no passado, no participio, basta você acrescentar o de, o ed, como é no verbo regular. No verbo regular, não. Cada verbo vai ter o seu formato próprio. No caso do read, ele fica escrito igual, mas o som muda. Ele não vai ser mais read, ele vai ser red, red igual de vermelho, tá bom? Então, é essa estrutura que está aqui, you've. Ever read? Tá? Então é isso daqui que eu quero chamar a sua atenção para o nosso present perfect e principalmente para o read, por ele ser um verbo irregular. Ele foi escrito igualzinho, só que o som mudou. E aí depois ele responde, I have, porque ele está pergunta pergunta para ela, você já leu é, A Arte da Guerra? É, na verdade, tem até um outro ponto interessante, porque na verdade ele fez uma pergunta em formato afirmativo, né? You ever read. O certo seria have you ever read? Por que, que ele fez isso? Já puxando isso daí também um pouquinho. É, muitas vezes, isso é um recurso que existe no inglês, né? Isso é um recurso que você pode fazer no inglês, mas é só quando você quer demonstrar surpresa, quando você quer chamar a atenção para aquilo. Você já leu? É, é uma pergunta, só que ele faz com um tom de pergunta, só que você, ele considera isso na forma afirmativa. Você pode fazer isso também. Por exemplo, você olha para o seu amigo. ou oh, you have a car. Você tem, oh, você tem um carro. Você tem um carro? You have a car? Tá vendo? Você tem um carro? You have a car? O certo seria com Do you have a car? Do you have a car? Mas por que que eu perguntei? You have a car? Porque eu fiquei surpreso, talvez eu vi o cara, o cara tava desempregado esses dias agora já tem um carro, como assim? You have a car? Então eu uso isso como um recurso para demonstrar surpresa, ou talvez até admiração, alguma coisa nesse sentido. E aí a forma de você responder, que ele responde é I have. Então, se alguém pergunta para você Have you Ever read, tal coisa. Você alguma vez leu tal livro? Então, você vai responder, yes, I have. Então, esse I have, né, eu tenho. É no sentido de sim, eu já li, tá? É com esse sentido. Por isso que eu recomendo que você assista lá a aula de present perfect. Porque está super detalhado, super mastigado, para poder te ajudar. Alright? Bora continuar aqui. Aí depois, ó, I'll give. I'll give, esse I'll give, nada mais é do que a contração do I, will Então, ao invés de você falar... I will give. Você vai falar isso contraído. Então, isso também é um recurso que é muito utilizado. Assim como tem o he is, she is, e aí eles falam his, então ele está contraído. Lembrando que o will, ele é o nosso verbo modal para futuro, tá? Então, quando você quer construir frases no futuro, você usa o will. Por exemplo, I will buy a car. Eu vou comprar um carro. She will... Opa, misturei tudo aqui, só just a second. She will travel. Ela viajará ou ela vai viajar. We will dance. Nós vamos dançar ou nós dançaremos. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o caso do will. O que, que acontece? Por ele ser um verbo modal, a regra diz o seguinte: ele é o mesmo para todas as pessoas, tá vendo que ele não está mudando? o will, she will, we will. E o verbo que vem depois dele também fica na forma básica: oh, buy, travel, dance. Então a regra diz o seguinte: o eu vai com todas as pessoas, não sofre alteração. E o verbo que vem depois dele também fica na forma básica. Alright? Eu tenho uma aula também aqui na, na, no curso de gramática essencial, lá na playlist de aulas completas, que eu ensino exatamente também como usar o "eu" e qual é a diferença de você usar o "eu" e o going to. Então, se você tem dúvida, corre lá depois dessa aula para poder complementar essas informações. E aqui eu tenho o simple present negando, frase no presente, só que na negativa. Então, por exemplo, se eu falo que eu sei, é I know, eu sei. Se eu falo que eu não sei, é I don't know, I don't know. Que esse don't nada mais é do que a contração do do plus not. Então ao invés de você falar I do not know, que isso é muito raro de acontecer, de você falar dessa forma, só quando você quer dar ênfase mesmo, você vai falar I don't know. E às vezes esse Dzinho vai ganhar um som de R também. I don't know. I don't know. Ok? Então essa é uma contração. Todas as vezes que você quer falar negando no presente, você vai usar o, o don't. Por exemplo, you don't uh, have a car. Você não tem um carro. Tá? Então, é bem simples essa estrutura também. Bora continuar aqui, então. Bem, agora vamos entrar então, no vocabulário. Eu trouxe aqui o verbo to give, que é dar, significa dar. Mas eu gosto sempre de falar, quando você está estudando com verbos, você tem que ficar sempre atento para observar se ele é um phrasal verb ou não. Ou seja, se está vindo uma preposição depois dele. Por exemplo, se eu falo give up, é desistir. Só que to give é dar, então depende muito do que está vindo depois dele. Por isso que verbo a gente tem que analisar sempre o contexto, a frase por completo, tá bom? Mas aqui nesse sentido é dar. Depois eu tenho esse verbo aqui, to loan que é emprestar, né? A gente viu lá que ele está no sentido de dar o cartãozinho, o número de telefone, Não, eu vou te emprestar isso daqui. Uh, o bottle, que é garrafa mesmo. E depois o chilled, que é gelado, resfriado, com essa ideia de gelado. Okay, vocabulário simples nesse, nesse contexto até, né? Não tem nada de muito diferente. Aqui, o que a gente mais tem diferente, na verdade, são as expressões, as gírias aqui. Então, eu tenho o get back to me. Se você for fazer uma tradução literal, né? Pegar de volta para mim. Tá vendo como que é importante você estudar sempre analisando o contexto? Ó, pegar de volta para mim ou conseguir de volta para mim. Como que eu fiz a tradução? Me devolva. Me devolva essa é a ideia, a ideia que ele está querendo transmitir quando ele usou essa frase, é isso daí. Então, expressões, gírias, é, é, a gente tem sempre que analisar o contexto, o que está por trás da ideia, entende? É a ideia que está querendo ser transmitida, é isso que você tem que pegar. Por isso que a gente nunca consegue fazer uma tradução literal ao pé da letra, sabe? Você tem que analisar o contexto em que está inserida essa frase, essa, essa palavra. E aqui eu trouxe isso aqui, ó, will have. Isso aqui, gente, o verbo to have, a gente aprende que é ter. Só que muitas vezes ele pode vir com sentido de beber, de tomar mesmo, por exemplo, I'll have a soda. Eu vou tomar uma Coca-Cola, um refrigerante. Eu vou tomar, eu vou beber um refrigerante. Então esse have, muitas vezes ele vai ter esse sentido de beber também. Então quando ele falou we we'll have, é no sentido, de, no sentido de beber, nós vamos, nós podemos beber, nós vamos beber é aquela garrafa do vinho lá que ele falou. Tá? Então fique muito atento a isso, né? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, não se prenda ao sentido à tradução literal, porque você aprende que to have é ter, mas em determinado momento está lá beber. Aí você fica, como assim beber? Tá? Então sempre analisa dessa forma. Uh, depois eu tenho aqui, vamos ver aqui, holy shit. Holy shit que é. foi traduzido se eu não me engano, como puta merda, né? Eu não lembro, acho que foi essa tradução que foi feita. Mas mais uma vez. Né, você não consegue fazer uma tradução literal, né? Holy seria sagrado, shit seria merda mesmo, com esse sentido. Então, merda sagrada, enfim. Aí como que a gente falaria no português? É, Putz, nossa! A gente falaria mais ou menos com essa ideia de surpresa, né? Puta merda, né? Enfim. É, é, o bom do filme é isso, que ele vai trazer um inglês real, um inglês de verdade, como você utiliza... É no dia a dia, né? Não vai ser aquele inglês quadrado. Você tem, Eu tenho aqui a websérie série inglês com texto. Você vê que é um inglês mais formalzinho, mais quadradinho. Aqui não. É um inglês como eles vão falar no dia a dia mesmo. Bem, depois eu tenho I'm free. I'm free, né? Não é bem uma expressão, mas eu quis trazer só para poder deixar um pouquinho mais claro, né? Eu tô livre, né? Eu tô disponível. É com essa ideia. Porque o free pode ser grátis, pode ser livre. E aqui é no um sentido, ó, oh, I'm free. Eu tô disponível para você, tá? É com essa ideia. Right? Right? Bora estudar um pouquinho aqui, pronúncia. Ah, aqui eu quis trazer o not, porque muita gente acha que esse O tem som de O, mas ele é um, um, um A com O. A gente precisa estudar um pouquinho de, de fonética para poder entender os sons, mas ele é um A, not, not, não é? Nó, no, not, not, é um som de A parecido com O. Às vezes o nosso ouvido não, não captura de início essa diferença, porque é um som que não tem no português. Mas à medida que você começa a ouvir, começa a praticar isso, é, esse som fica mais claro para você. Mas eu vou preparar uma websérie de fonética também para poder te ajudar. Beleza? Aqui eu quis trazer a, a chamar a sua atenção porque eu tenho o rate e eu tenho o red. Né? E esse red ele tem o mesmo som do red de vermelho. Na verdade é para só chamar a sua atenção: Que o rate é na forma básica e o red é o particípio do verbo. Beleza? E por último eu tenho o shit. Eu acho que foi até na nossa última aula que eu falei sobre o i, que eu tenho o i prolongado, prolongado e eu tenho o i que é um i mais curto, e e que é mais ou menos como, você tem que ter cuidado, por exemplo, ó, shit, shit que é folha e shit que é esse palavrão aí. Percebe a diferença? Ó? Shit, shit, folha, shit, shit, e e e e e i, i, i, i. Percebe essa diferença? E prolongado, e, curto, tá? Então, essa é a diferença. Então, esse shit, ele é palavrão. E shit é folha. Beleza, gente? Então, é isso. A gente termina a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse trecho, desse filme, que é um filme muito bacana. Se você não assistiu, super recomendo que você assista o filme todinho. E se você gostou, você sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, chama um coleguinho, um amiguinho, um contatinho, um priminho, um parentinho, todo mundo, um doguinho, pra poder se inscrever e dar essa moralzinha aqui pra mim. Alright? Tô contando com você então. So that's it. Bye bye!